Então, gente, é, bom dia novamente. É, vamos agora dar início a, ao segundo dia é, do, do minicurso, né? Com o um webinar, com a presença aqui de Vitor Casadelli, que o, uma fala dele, né? Coletando dados na internet, como fazer. Acho que dispensa apresentações, todo mundo estava aqui no primeiro dia. É, só queria, novamente, agradecer a Vitor pela participação, pela disponibilidade, Agradecer também a Walter, a Leonardo e ao professor Alex por estarem atuando na confecção desse, desses webinars, desses mini cursos. Eu queria falar também que a gente vai ter uma terceira parte, é, provavelmente sobre N-Vivo, mas que ainda está sendo pensada e refletida. E deve ter início, provavelmente, no começo do ano que vem. E quando tiver mais informações, a gente vai repassando para vocês. Então. Dito isso, eu passo a fala para a Vitor, para a gente começar aí o nosso dia. Perfeito. É, bom, vamos então continuar de onde a gente parou é, ontem, tá? Vou dar uma, uma recapitulada aqui. Bom, o que, que a gente viu ontem, né? Ontem, a gente é, conseguiu fazer o web scrapping. Das informações de venda, é, né, do, do, do catálogo de produtos aqui do submarino. É, deixa eu voltar para a página inicial que a gente começou. Aqui, dos notebooks a partir dessa URL da página dela. Então a gente. Ah, eu não estou compartilhando. Né? <risos> Bom. Aí agora. Deve estar aparecendo aí. É... Bom, então, ontem a gente começou com esse exemplo aqui, em que a gente fez a captura desses dados é, já classificados por categoria, então a gente fez o web scraper que ele entrava em cada categoria dessa, fazia a coleta e depois exportava para a gente. Aí depois a gente veio... Aqui para o blog do Nielsen, em que a gente capturou da página 1 até a página 15, né, usando o método de captura pela URL. Tá? É, e por fim, a gente acabou aqui no site do treino Web, que ele tem esse botão de Load More, né, de carregar mais, e, e a gente também coletou informações usando esse método aqui, tá? Bom, hoje, é, o meu objetivo é trazer mais duas formas de lidar com paginação e coleta, tá? É, e fazer um exemplo de vida real, digamos assim, que é tentar capturar os dados dos, é, dos candidatos a prefeito e vereador divulgados pelo TSE. Tá? Então, vamos lá. É, primeiro, eu vou voltar aqui no News, tá? Por quê? Porque se a gente for ver no ah, um exemplo que a gente fez, né? Aqui a gente tem, que a gente colocou para ele capturar da página 1 a página 15, certo? Então, a gente diz que exatamente é exatamente a página que a gente queria que ele capturasse. Mas a gente não sabe quantas páginas tem aqui, né? E assim, é meio chato você ter que ficar clicando aqui para ele ir exibindo mais páginas e você saber quantas páginas que ele vai ter no total, certo? E se eu quisesse capturar tudo, né? Independente de quantas páginas fosse, de qual site fosse, se eu quisesse capturar tudo, não ter que fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui de ter que ficar indo pra frente, enfim, é, buscando mais páginas, né? Como que a gente faria isso? Bom, tem uma forma de a gente fazer isso, tá? E que acaba nos ajudando em alguns é, contextos onde a, o, a paginação, ela não funciona com... É, não aparece aqui, né, o... Page 1, page 2 na URL, tá? Então, essa forma eu vou usar no mesmo site do Nielsen, mas essa forma de paginação ela vai funcionar para qualquer site que tenha a paginação dinâmica, que a gente chama, por JavaScript, e não que aparece, que não aparece aqui no, na URL. Bom, como que a gente vai fazer? Então, eu vou vir aqui, criar um novo state map, né? lembrando o que a gente já fez. Então, isso daqui eu vou dar um nome. Group, e eu vou colocar aqui, recursão. E aí, vocês podem perceber que eu estou pegando a URL aqui sem página, sem nada, só o URL base, tá? Ok. Agora, vamos lá. É, quem aqui já ouviu falar de recursão? E sabe o que é recursão. Também, né? Eu não, não sei o que é. que é. Ok, vamos lá então. Recursão, basicamente, tá, de uma forma bem, é, bem simplista, digamos assim, é você ter uma alguma coisa que itera sobre ela mesma. Então, eu vou abrir aqui no, no Google, vou pesquisar recursão, tá? E vamos pegar uma imagem aqui para eu poder explicar para vocês. Aqui. Tá. Ah, melhor que isso. Vamos pegar aqui fatorial. Tá. Eu acho que fatorial é uma forma bem simples da gente explicar recursão. Essa imagem aqui. Bom, como que o fatorial funciona, né? Vamos ignorar, por enquanto, o fatorial de 0, que o fatorial de 0 é 1. Um. Aí, o fatorial de 1 um é 1. Um. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Um, ou seja, os números que compõem 2, são né, os números antes dele, é, multiplicados. O de 3 são todos os números que vêm antes dele multiplicados. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Um de 4, assim, e assim continua. Então, vocês podem perceber que, conforme eu vou calculando o fatorial, eu vou lembrando o que, que eu fiz antes. Se a gente for pensar, por exemplo, o fatorial de 3, na verdade, é o fatorial de 2 vezes 3. O fatorial de 4 é o fatorial de 3 vezes 4. Tá? Então, vocês podem ver que a gente está olhando para o passado e atualizando alguma coisa no futuro. Tá? Então, a gente tem esse stack que a gente chama, essa é, memória de por onde a gente passou. Tá? Isso aí é uma recursão. Bom, e por que, que eu estou falando de recursão? Porque se a gente for ver esse exemplo aqui, é, eu posso criar uma condição que eu quero capturar todos os... Todos os é, artigos de todas as páginas. Certo? Beleza. Para eu capturar todos os artigos de todas as páginas, primeiro eu tenho que descobrir quais são todas as páginas. Então, como que eu faço isso? Eu começo pela página 1, tá? E aí eu é, salvo todos os links que eu tenho na página 1. Primeiro eu só salvo eles, eu não estou capturando. Eu li todos os links. Aí, eu vou para a página 2 e eu leio todos os links da página 2 também. Então, vem aqui e leio todos os links da página 2. Aí, eu vou para a página 3 e assim vai até a página N, tá? Então, eu vi todas as páginas. E aí, eu cheguei no fim onde não tem a página N mais 1, ou seja, onde não tem páginas novas. Eu estou no fim dessa recursão. E aí, o que acontece? Até o momento, eu só fui capturando os links. Eu não entrei em link nenhum. Só que concorda comigo que se eu estou no N, eu já tenho uma lista de todos os links, de todos os artigos, de todas as páginas, até eu chegar ali. Aí, o que, que eu faço? É só eu começar a acessar cada link e ir capturando as informações que eu quero. E é exatamente isso que, eu, que a gente vai fazer aqui. Ó, eu vou criar um novo seletor. Esse seletor vai ser a paginação tá? e ele vai ser do tipo link. Esse seletor eu vou colocar aqui para selecionar os links. Tá? Então, select. E aqui ele seleciona todos os links. Só que aqui está aparecendo do 1 ao 10 só, né? Mas beleza, não tem problema. Vou colocar aqui múltiplo, porque são múltiplos índices, tá bom? E aí, qual que é o pulo do gato? Se eu fizer só isso, ele vai é, passar só por esses 10 aqui. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tinha um seletor pai na, na, na, no webinar passado? E a gente, não só expliquei mais ou menos que ele estava ali, mas eu não falei o que, a gente não mexeu com ele, a tem terminou ele automático. O pai, aqui, ele está como o root. Ele sempre é o anterior. E o root é o quê? O root é a URL original, digamos assim. Então, essa URL que a gente começa aqui. Tá? É, mas eu quero que a paginação seja a pai dela mesma. Ou seja, dentro de uma paginação, eu posso ter outra paginação. Isso vai fazer com que com que eu consiga fazer essa stack e ir andando. Eu descobri uma nova paginação, será que ela tem um filho? Será que tem mais paginação? E ele vai atualizando essa lista. Vocês vão ver isso funcionando. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Primeiro, ele estava aqui só com o boot, Eu vou mandar ele ser é, filho dele mesmo. Tá? Então, isso daqui é o, o principal, digamos assim. Beleza. Agora eu tenho aqui a minha é, a minha paginação, tá? Aí eu quero pegar o link, tá? Então dos meus artigos. Beleza. Então eu vou vir aqui, adicionar no servidor, vou colocar artigo link. O tipo vai ser link, né? Porque eu estou pegando um link. E eu vou selecionar todos aqui. Selecionei todos. Eu vou clicar aqui que é múltiplo também. E o que acontece? Aqui eu também vou falar que os pais dele é root e paginação. Para quê? Para que ele consiga continuar montando esse stack tá? Beleza. Vamos salvar esse seletor aqui. Bom, então, vamos ver. A partir do momento eu estou só pegando os links e classificando eles por página. Então, vamos ver como que fica o grafo. Eu tenho aqui o meu root, tá? Que é a página inicial, lembra? E aí eu tenho o link do artigo e a paginação só que vocês percebem aqui que eu consigo expandir a paginação, que está em azulzinho? Se eu clicar aqui de novo, eu tenho paginação e artigo-link. Se eu clicar aqui de novo, paginação e artigo-link. Vocês percebem que isso daqui é, né, em teoria, infinito? Por quê? O programa ele vai fazer isso daqui enquanto houver uma paginação nova. E em cada paginação que ele entrar, ele vai capturar os links do, dos artigos. Tá. Bom, vamos adicionar então para que ele possa, um, sei lá, pegar o. entrar aqui, né? Então, um artigo e pegar. Vamos ver aqui a informação que a gente pode pegar aqui. Um, sei lá, pegar o título, o sumário e o autor, tá? Bom, também então isso. Então, aqui eu entrei no link. Então, eu vou entrar no link do artigo. Vou adicionar um novo seletor que vai ser de texto. Aqui vai ser título. Vou selecionar o título. E aqui, o pai é só o link do artigo. Porque vocês concordam que aqui eu meio que cheguei no fim? Não tem mais para onde, eu não tem outro link para eu clicar. É que eu estou já extraindo a informação. Então, isso daqui é meio que o fim da recursão. Eu cheguei naquele ponto, eu capturo e eu volto para a parte anterior. Ok. Então, vou salvar esse. Vou salvar e vou pegar o autor. Só, né? Vou começar. Autor. Vamos. Vou salvar. Agora, vamos ver como ficou o grafo agora. Então, eu tenho o meu root. Aí, aqui, eu tenho o meu artigo link. Eu capturo o título e o autor. Só que a paginação continua. Aqui, eu também tenho os dados do artigo. Vou de paginação. Eu tenho os dados do artigo. Outra paginação. Os dados do artigo. E assim vai. Indo. Então, vocês podem ver que Vamos supor que ele acabasse aqui. Tá? Eu comecei no boot, Eu li tudo que tinha aqui desses artigos. Eu, vou por... eu descobri que tem artigos aqui. Eu vou para a próxima paginação. Eu descobri que tem artigos aqui. Vou para a próxima páginação. Descobri para a próxima, para a próxima, até que eu cheguei aqui. Vamos supor que aqui não tivesse mais como eu expandir. O que, que ele ia fazer? Ele ia voltar para esse nó e falar, beleza, agora eu vou começar a capturar as informações. Aí ele vai seguir esse link e capturar título e autor de todos os artistas. Terminou de capturar aqui, ele terminou tudo que ele tinha que fazer nesse nó. Então ele volta para o próximo nó, desce e captura tudo que ele tem aqui. Aí ele volta, você está vendo? Ele vai fechando os problemas. Lembra que eu falei fatorial? fatorial de 4 é o fatorial de, é, do número anterior, né? De 4 menos 1 vezes 4. Então, aqui o que eu estou fazendo é o que, que é o total de artigos desse daqui. É o total do anterior mais os desse. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Vamos executar para ver como fica, tá? Então, vou clicar aqui em scrape e vou começar. Bom, ele começou aqui na primeira página, e aí ele vai começar a passar pelos artigos da página. Vamos ver Ó, se a gente... Vou voltar aqui, um a Vou tentar colocar lado a lado. Ó, de visual príncipe, ele começou do último, Tá. Aí agora ele veio nesse daqui, do Infield Studies, Remotely, Aumento de Gravity, e aí os Designs. Aí ele foi para a página 2. E aí ele começou a capturar tudo que tem aqui na página 2. Ele começou novamente de baixo. Enfim, ele está capturando aqui. Da, da próxima página que ele achou pode ser que seja de fato a página 2? Pode ser, pode ser que seja a página 15? Pode ser também. No caso aqui, ele foi para a página 10. Tá, porque provavelmente ele foi para a página 10 porque é a última página que ele tá achando aqui na páginação. 10. aí depois disso, ele vai para outra próxima, só para 15, e ele vai voltando e preenchendo os. Os caminhos que ficaram no meio. E aí, se a gente for ver aqui nos dados que ele está coletando, ó, ó. Aqui, ó. Ele coletou da página 10, ele coletou alguma coisa da página 14 também, tá vendo? Então, ele vai coletando, ah, isso daqui é da página 1, que não tem a paginação, ó, tá vendo? Tá em, em branco. Então, ele está coletando os dados. É, aparentemente, se a gente for ver de uma página de uma forma aleatória, mas depois ele vai vindo e preenchendo esses lugares onde ele não, é, não achou ainda. Porque primeiro ele está descobrindo todas as páginas. Então, ele capturou da página 1, que era a página que a gente conhecia. E ele sabia até a página 10. Então, se a gente for na página 10, a próxima página máxima que vai aparecer para a gente é a 14, que é para onde ele foi. Aí a gente vai para 14. A próxima página máxima que vai aparecer é 18. Então, se a gente dá um refresh aqui, daqui a pouco ele vai entrar no 18. Estou não... capturando em algum lugar aqui. Mas o próximo que ele vai ir é a página 18. Depois do 18 Ele vai continuar indo aqui E vai ir pra 22 Por que, que ele faz isso? Porque ele já sabe, ele estando aqui na 18 Ele consegue ver pela URL Que aparece aqui embaixo Vocês estão vendo aqui, ó Vai aparecer bem aqui a URL Ó eu consigo ver a página 13, 14, 15, 16, 17, a 18 é que eu estou, 19, 20, 21 e 22. Mas eu não sei qual o URL da página 23. Então, eu capturo todas essas URLs, eu deixo na minha lista, na minha stack, tá? E aí eu vou para a próxima, próxima página que eu conheço, para a última página que eu conheço, e tento descobrir mais. Beleza, agora eu estou na página 22. Agora eu consigo descobrir 23, 24, 25, 26. O que tem mais depois disso? E aí ele continua indo nessa ordem. Aí vamos supor que aqui a página 30 seja a última. Ele chegou aqui. Beleza, ele chegou na última, aí ele volta explorando a 29, a 28, a 27, enfim. Ele volta fazendo o caminho inverso. Tá? É assim que ele vai fazer a captura, aqui, ó. Ele veio para a página 18, tá vendo? Eu falei que ele ia vir. Então, ele está primeiro descobrindo toda a paginação, capturando o que ele vai conseguir capturar nesse caminho da paginação, e depois ele vai voltar e pegar todo o resto. Bom, esse daqui ele vai demorar bastante, tá? Porque, enfim, é muita página que ele está capturando. Eu já fiz essa captura aqui antes, depois eu mostro para vocês o resultado, se não der até o fim do, dessa, desse webinar de hoje, mas é assim que ele vai funcionar. Então, isso daqui a gente usa quando a gente não sabe exatamente a URL, tá? Ou quando a gente quer capturar tudo e não sabe qual é o fim, não sabe quantas páginas tem, tá bom? Bom, e qual que é o último caso que a gente vai ver? O último caso que a gente vai ver é o caso onde as páginas são, é, não, não existe página. Onde a paginação ela é automática. Então, se vocês prestarem atenção aqui na minha barra de colagem aqui no campo, tá? Eu estou descendo. Quando eu chegar perto do fim da página, ele vai automaticamente carregar mais. Eu chego, ele carrega mais. Eu chego e carrega mais. Poxa, se não tem um botão ali, como que eu vou fazer para capturar essas informações, né? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, eu vou capturar essa URL aqui, tá? Vou capturar essa URL e vou abrir aqui o nosso AdScracker de novo. Eu vou criar um novo state map com essa URL e isso daqui é do MIT Review. Tá? É uma categoria do MIT Review. Beleza. É, ok. O que, que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa que eu tenho que fazer, que a gente sempre faz, é descobrir as páginas. Certo? Beleza. Então, eu vou criar state map e vou criar um novo seletor. Como que a gente descobre página quando o nosso. É, quando não tem página? Né? Quando ele carrega automaticamente. Então, vamos colocar aqui. Um, lá, link Se a gente for ver aqui no texto a gente tem um link quando a gente usou no nesse cara aqui né, no treino web que ele tinha o botão de carregar mais a gente usou um elemento clique né, no tipo então aqui a gente usou esse elemento clique se a gente for ver aqui ele tem um elemento scroll down ou seja ele vai achar um elemento e vai ir para baixo tá? Bom, então vamos tentar explicar aqui. Elementos scroll down. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os elementos da minha página, tá bom? Então, elemento, elemento, e aí ele pegou tudo. Vou dar um done aqui, tá? E vou colocar que sou um Aí eu tenho esse delay. Esse delay é o delay do scroll. Então ele vai, ele vai identificar esses elementos na minha página. E ele vai ver. Beleza, eu tenho elementos até aqui, vamos supor. Eu não conheço nenhum novo. Ah, beleza. Agora eu vou tentar fazer o scroll. Vou descer a página para ver se aparece alguma coisa nova. Quanto tempo eu devo esperar para aparecer alguma coisa nova? Vamos colocar aqui 500 milissegundos. E vou salvar esse seletor. Então aqui eu tenho o seletor dos elementos. Aí eu quero capturar o link, então. Então eu vou vir aqui. Artigo. Link. Isso daqui vai ser simplesmente um link. E eu vou pegar o link daqui. Certo? Vocês podem perceber que, como é elemento que eu estou buscando, eu não consigo selecionar esse daqui de baixo. Só isso daqui. Por quê? Porque dos elementos que eu tenho na página, que ele já conhece, eu quero selecionar o link de cada elemento. Então, cada elemento é igual. Cada elemento tem um link no mesmo lugar. Então, vai ser nesse lugar que ele vai achar o link. Eu vou salvar. Aí eu vou entrar nesse link para capturar as informações que eu quero daqui de dentro do texto. pode posso capturar qualquer coisa aqui novamente. Então, vamos capturar o título. Aqui. Vamos capturar é, o autor. Vamos capturar... É, a data tá aqui no canto, tá? E aí eu poderia capturar qualquer coisa daqui. Tá? O texto eu poderia capturar também, mas vamos deixar menos coisa para ser um pouquinho mais ágil. Ô, Vitor, só uma dúvida: é, seria possível também selecionar só parte do texto? É, bom, sim é de tudo vai depender de como a página está estruturada tá, tá? Uhum, é, então você pode ver aqui que eu consigo selecionar parágrafos individualmente tá vendo uhum. é, eu não consigo falar para ele porque assim você tem que pensar como se fosse um padrão será que esse padrão se repete em todo? eu poderia uhum. por exemplo mandar ele selecionar os três primeiros parágrafos tá vendo? Uhum. ou então eu poderia mandar ele selecionar só o primeiro parágrafo ou eu posso mandar ele pegar o texto todo entendeu então você tem que uhum. ver o padrão qual que é o padrão que ele vai se repetir em todos uhum. é, geralmente o que a gente faz para não né, não ter algum problema no padrão a gente acaba pegando tudo e depois, no tratamento dos dados, depois que depois estão no CFV, que é mais fácil de você manipular né, no Excel, aí você escolhe o que você quer de fato. Tá bom? Tranquilo, valeu. Beleza. Bom, então vamos ver como que é o gráfico desse cara aqui. Eu tenho é. meu root, que é a página inicial. Aí, eu tenho o seletor link, que é aquele elemento com scroll. Aí, eu tenho o artigo link e, por fim, eu estou coletando o título, autor e data. Certo? Beleza. Então, isso aqui é o MIT Review. Lembrando que o do Nilson está rodando aqui ainda, tá? E ele está na página 26... É, acho que ele está descobrindo a página 26 nesse momento. Beleza. Vamos mandar ele rodar aqui para o Image Review, então. Tá? Beleza, eu estou dentro dele aqui, né? Estou dentro do de Image Review. E vou mandar ele dar o scrape. Aqui, Request Interval. Eu não vou mudar isso. Se a gente tivesse que fazer mais rápido, a gente poderia diminuir isso daqui para mil. Tá? mas, é, enfim, isso vai depender da velocidade da sua internet, da velocidade do seu computador, enfim, né? Mas vamos dar aqui, Start Scraping. Ó, vocês vão ver que ele tá dando um scroll automático, não estou fazendo nada, e ele tá capturando todos os links. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo um scroll e capturando todos os links, ele tá descobrindo. Tanto que se eu der refresh aqui, ele não está aparecendo nada. Por quê? Porque ele não coletou nada ainda. Ele está só fazendo scroll. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar scroll até quando não tiver mais nenhum elemento. Tá? Então, ele vai procurar tudo que tem nessa página. Até quando não tiver mais. Quando não tiver mais, aí ele vai voltar... E para cada elemento, ele vai capturar o link, entrar nesse link e capturar o que a gente mandou, que é o título, o autor e a data. Então, é isso que ele vai fazer. Tá bom? Bom, é, até esse momento aqui, né, eu vou deixar isso daqui rodando, tá? A gente vai ver ele capturando o resto das coisas. Mas, assim, até esse momento aqui, Alguém tem alguma dúvida, alguma observação, alguma coisa que queria é, compartilhar, enfim? É, eu tenho uma, Gabriel, aqui. Diga. É, ele não pega, assim, não tem como pegar o conteúdo, né? Esse, tipo, ele pega o padrão que você estabelece de link, do que selecionar, mas o conteúdo em si, do que está, por exemplo, numa parte de texto ou de uma imagem, isso aí está fora, né? Não, ele consegue pegar o conteúdo, né? O texto, você viu que ele consegue pegar o texto. A gente fez isso na ontem, é, anteontem, por exemplo, lá, no webinar anterior. É, Mas, ele, esse... é. Mas assim, ele não. o que eu quero dizer é que não é critério para ele o que está dentro do conteúdo. Ah, que tá sim. É porque eu estava pensando em hashtag, sabe? Seguir hashtag, por exemplo, no Instagram, como que se faria para você conseguir selecionar um determinado padrão a partir, por exemplo, de posts de candidatos políticos, entende? E acho uhum. que mudaria, né? Então, é, vamos supor no Instagram ou no Twitter, tá? Que a gente fosse querer pegar todos os conteúdos de uma hashtag. Você percebeu aqui que eu nunca começo da página inicial. Eu sempre começo da página do site, barra, alguma coisa, né? Eu já tô entrando. Sim. Por quê? Porque o web scraping ele não é para você navegar o site, mandar... Email. Você percebeu que eu nunca tô inserindo nada no campo de pesquisa, não tô fazendo nada. Eu pego o que já está feito, o que já está exibido, e eu exploro aquilo ali. Então, no Instagram, no Twitter, o que a gente faria é pesquisar por essa hashtag, usar o campo de pesquisa do próprio Instagram, do próprio Twitter, e aí pegar os resultados que ele vai aparecer. Aí você consegue pegar todos os resultados desse conteúdo. Entendeu? É, o WebSpray, para ele se interessa pelo... No fundo, aqui ele é visual e tal, né, esse que eu estou mostrando para vocês, mas, na verdade, ele se preocupa com o HTML que é a estrutura da página que está por trás. É, a vantagem, qual que é? É que na grande maioria dos sites, né, na verdade, em qualquer site que se preve, você tem uma consistência, ou seja, entre um artigo e outro, do mesmo, do mesma seção desse site, né? Os elementos da página vão ser iguais. Então, por isso que eu consigo fazer isso. Deu para, deu para responder? Deu, deu, tranquilo. É, obrigado. Bom, bom dia, deixa eu ver se eu entendi certo, esse, é, Victor. Uhum. É, se eu for entrar, então, fazer uma pesquisa de uma hashtag como o Gabriel pensou, né, no Twitter, uhum. eu quero fazer, saber quantas pessoas estão fazendo de conta a SOS Amapá, né? Uhum. Aí eu vou entrar, eu tenho que digitar, então, no Twitter, no campo de pesquisa, o SOS Amapá, né? Sim. É isso. Isso. Então, esse, esse site que você está colocando agora, ele, ele não, não seria útil, então, no Instagram, numa rede social. É, você teria que é construir um específico para o um Instagram ou para o Twitter, né? É, porque a minha dúvida, que é o seguinte também, né? Porque quando a gente pesquisa, é, por exemplo, uma hashtag numa... Twitter eu sempre me questiono se a gente consegue escapar de um do algoritmo do Twitter sabe Se a gente consegue conseguir contemplar todo o universo por exemplo daqui testa hashtag ou só aqueles que o que o que o filtro do, do algoritmo permite a gente ver sabe uhum. essa é a minha dúvida assim porque se realmente a gente vê tudo toda a hashtag lá para fazer uma análise certo e aí eu fico sim. muito na dúvida em como escapar do, do, do filtro do, do algoritmo, bias. sabe? Sim, sim. Então, é, eu abri aqui o, o Twitter e eu pesquisei o hashtag SOS tá? E aí aqui ele vai mostrar tudo, né? E como você falou, o algoritmo do Twitter ou do Instagram, ele tem um viés. No caso aqui, ele está mostrando os principais. O que significa o principal? O principal é por quantidade de compartilhamento, por quantidade de gostei. Não dá para entender muito bem. Se a gente for ver aqui, ó esse post aqui de cima, ele teve 1,5 mil gostei 531 compartilhamentos. Esse daqui de baixo já teve 95 compartilhamentos e 219. E... Esse daqui teve 211 95. Esse daqui, 30 e 110. Por que, que esse teve 30 e 110 está em cima desse de 99 201? Isso daqui é uma métrica que o Twitter não passa para a gente. Qual seria a única forma que a gente conseguiria burlar isso? Se a gente tivesse acesso ao banco de dados do Twitter. O que não tem como você fazer. Tá? Então, é, qualquer coleta de dados que você vai fazer Da mesma forma como se fosse fazer uma pesquisa de opinião tá? Uma pesquisa eleitoral é, Você consegue fazer uma pesquisa eleitoral? Consegue Quem vai garantir que a pessoa não está mentindo? Quem vai garantir que a pessoa não deu aquela resposta para você Que você não fez atuar, A Por algum motivo interior Mas, na verdade, isso pode ser que sim ou pode ser que não Pode ser verdade ou pode ser falso entendeu é, então não é só que o não é só no, no caso dos algoritmos não os algoritmos que que ocultam essas informações para a gente na vida real isso também acontece entendeu e a gente tem que é, viver com isso e uma coisa que a gente faz muitas então, vezes é adotar técnicas estatísticas na análise de dados para tentar balancear as coisas Entendeu? Por isso que pesquisa, por exemplo, de eleitoral tem é, é, margem de erro. É, geralmente, quando você faz, você pergunta para uma pessoa, a ordem das questões não vai ser a mesma ordem para outra. tá? E o algoritmo é a mesma coisa. Pode ser que eu pesquisando aqui na minha conta, uma coisa esteja aparecendo por primeiro. Pode ser que você pesquisando na sua conta, outra coisa esteja aparecendo por primeiro. Entendeu? Então, Mas é, o que então, que uma. Não, só para complementar. O que importa é que, por exemplo, se a gente for tentar capturar tudo o que tem no Twitter aqui, tá? Se a gente for usando esse método do scroll que eu, que eu falei, conforme você vai chegando no fim da página, ele vai mostrando mais, tá vendo? Sim. Se a gente usar esse método e a gente capturar tudo, o que tem no Twitter sobre aquele assunto concorda que o meu tudo, o seu tudo, independente da ordem que aparecer, vai ser o mesmo. Entendo. Mas ainda assim há uma possibilidade de, do filtro do algoritmo ser entre aspas personalizado, né? Por isso mesmo, mas digamos pelo teu perfil de pessoa, é, ele sabe que você gosta de, por exemplo, de rock and roll, né? Um uhum. exemplo aqui, eu não, perfil forró. Uhum. Então ele pode SOS é e colocar as preferências musicais, né? É um exemplo mal feito, mas isso Sim. acaba personalizando o, a apresentação do, da hashtag, né? Sim, não, Ou, com certeza. Mas assim, não quer dizer que ele não vai, né? Ele tá apresentar. é, não, não quer dizer que ele não vai apresentar em nenhum lugar esse, esse essa informação para mim. Pode ser que ela termineu é. na décima página, mas ele vai Sim. mostrar para mim eventualmente. É, não, é isso, é, para mim, é importante para saber que, que há essa referência, como, até como exemplo que você falou, né? Dependendo de uhum. eu estiver entrevistando uma pessoa, ela vai dizer a resposta que ela supõe que eu quero ouvir. Né? Sim. Isso Sim. acontece também. É, é isso mesmo, muito obrigado. viu? Ô Vitor, eu gostaria de ter uma dúvida também. É, por exemplo, nos do Instagram ou no caso do Facebook, né, é, essa busca só serve se a gente for é, buscar algum conteúdo de forma geral, na página do Facebook na página do Instagram. Sim. Se eu for tentar buscar sobre determinada pessoa, não há como. É isso? Não tem, não tem possibilidade. Por exemplo, Sim. no caso dos, dos participantes da minha pesquisa, se eu quisesse é, capturar as postagens deles em determinado período, né, é, haveria como fazer isso? Tem. Tem como. Ou eu teria que colocar por exemplo, determinado conteúdo, determinado assunto que eles postaram? Não, tem como. É, assim, vamos ver aqui, Isso aqui é o meu Facebook, certo? É, você concorda comigo que tem pessoas, por exemplo, que o Facebook ele está público ou não? E se eu for nas minhas configurações do Facebook, eu consigo criar posts que só aparecem para um grupo de pessoas mesmo. Certo? Então aí você já vai ter uma diferença do que você vai conseguir ver e o que você não vai conseguir ver. Mas se a gente for ver, ó, vou abrir esse perfil aqui, que é o perfil de uma mulher que faz umas comidas fits muito boas, e vou abrir esse perfil aqui da minha tia Isolete. Tá? Bom, vamos ver os dois perfis, tá? Um. Inclusive, é um perfil é, mais comercial, digamos assim, e outro é um perfil pessoal, tá? Desconsiderando que hoje é aniversário da minha tia, tá? Vamos pegar uma outra pessoa que não... não sei, porque o aniversário ele mostra esse coisa aqui na frente, né, do aniversário. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. aqui. Vou pegar esse cara aqui, o Raul. Bom, não é aniversário dele hoje, então ele aparece no mesmo estilo, tá? O que, que eu consigo pegar de informações? Eu consigo pegar informações que estão aqui na apresentação. Você pode perceber que, que nem o aqui que ele vive em Sorocaba, a casinha, isso daqui está exatamente igual a aqui que vive em Sorocaba também, certo? Eu consigo capturar isso dos dois. Obviamente que do Raul eu consigo capturar mais coisa porque ele inseriu mais coisas aqui, tá? Do que essa outra página. Em relação aos posts, eu consigo capturar os posts também, porque você pode ver que o padrão é igual, tá vendo? O padrão de edição é igual. E se eu for dando um para baixo aqui, ele vai carregando mais posts cada vez, tá vendo? Então, eu consigo capturar todos os posts de uma pessoa, desde que eu tenha acesso aos posts daquela pessoa novamente. Deu para responder ou não era bem isso? Maria, está bem? É, Victor, tá? deixa eu. Ah, não, eu estava deixa... tô... É, entendi, Vitor, mas esse, esse, esses posts a gente consegue capturar todos de uma vez ou tem que ser um a um? Então, você faz um algoritmo, que nem, que nem eu fiz aqui, a gente não está capturando os, os posts meio que de um a um, uhum. é, a gente faz um algoritmo e está capturando um a um, mas no fim eu vou ter acesso a todos, né, eu terminar de fazer essa coleta. E Ai. é a mesma coisa que a gente faz aqui. Você programa ele para ele pegar de um a um, mas, no fim, ele vai te dar um arquivo que vão ter todos. Ele faz Não. isso com o grupo também. Oi? Ele faz isso com um grupo também. Por exemplo, eu entro no grupo determinado é, e ele, ele pega toda a informação desse grupo também. Sim, sim. Qualquer Entendo. lugar Entendo. que você tem um padrão, você vai conseguir fazer isso. Se eu entrar no grupo... É, Fiesta 2020 Ele pode pegar toda a informação desse grupo, então de usuários Sim. que estão ali, não dos perfis, né? Mas daquela página lá. Sim, é se eu vir entrar bacana. aqui em grupos, né? Esse grupo aqui que eu acho muito bom, fotos de animais, poucos para desestressar. E eu colocar um algoritmo aqui. Ele também, se eu fizer aquela configuração, né? Ele vai capturar tudo que tem aqui, todos os posts. Muito bom, muito bom, muito obrigado, viu? Nada. Mais alguma dúvida antes da gente seguir? Bom, é, eu não sei se vocês viram aqui, enquanto ele estava falando, antes de mudar, que agora ele está já entrando, ele já descobriu todas as tags e agora ele está entrando em cada post e pegando as informações, ó. Certo? Então, se eu der o refresh agora, agora eu começo a conseguir ver as informações. Tá vendo? Aí você vai falar: Ah, Victor, tem alguns lugares que o texto tá pegando como novo, Aqui, ó, tá tudo novo, Tá vendo? Por que, que tem alguns que ele tá pegando novo, que ele não tá conseguindo pegar a informação? Pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, aquele tempo que eu dei lá de mil milissegundos seja, muito pouco ele não consegue é, capturar. O, o mais o, o problema que está acontecendo aqui, eu não sei se vocês estão vendo, que ele está falando aqui, ó, você já leu todas as suas histórias grátis. Estão tá vendo esse pop-up que ele está colocando? É, eu seleciono esse site exatamente para mostrar isso para você. Lembra que eu falei que tinham limitações, alguns né? sites colocam limitações da quantidade de conteúdo que você consegue ver, é, de quais conteúdos, enfim. Esse site aqui, ele tem uma limitação de quantas histórias, né? Quantos artigos o seu IT consegue acessar por dia, por mês, por semana, enfim. E aí, para você conseguir acessar mais, você tem que é, se inscrever, tá? muitas vezes pagar alguma coisa, enfim. Se eu fosse fazer isso daqui no site da Folha, por exemplo, no site da Folha também. O site da Folha você consegue ler 5 artigos por mês. E aí ele bloqueia para você. Você quer acessar você quer mais? Você tem que pagar lá, sei lá, 10 reais por mês. Entendeu? Então aqui eu estou conseguindo capturar algumas coisas, mas ele chegou num ponto que tem coisas que ele não consegue capturar, porque o site tem esse paywall, Ele tem essa limitação de uhum. acesso. É, que ele impõe, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que lidar, tá? não tem muito como fugir é, disso. É, tem algumas formas, usando programação, de a gente tentar burlar isso, tá? Mas aí você já entra num numa disputa moral, se é correto você fazer isso, porque querendo ou não, se o site está publicando aqueles artigos, ele tem o direito de dizer o que é de acesso público o que não é. O que ele quer a quantidade de coisas que ele quer que cada pessoa acesse e a quantidade de coisas que ele é, não quer. Tá? Então, como que a gente poderia burlar isso? Deve se ser uma questão. Sim? Sobre isso de ser um dilema moral, ele é só um dilema moral, não só assim, mas ele é um né? dilema moral ou é também uma questão jurídica legal, no caso brasileiro, por exemplo? Obviamente, é uma questão jurídica também, né? Ele é o detentor daquele texto, né? É, todo site, por mais que você faça o sign-in ou não faça o sign-in, né, se você se cadastre ou não, todo site tem um, é, uma política Tá vendo? Tem o Terms of Service aqui. Todo site tem isso. Em algum lugar desse Terms of Service, ele deve tá, estar, não sei onde está aqui, né? Mas ele deve estar tá falando que você pode acessar tantos por mês ou por semana, enfim. E isso aqui é um documento legal, entendeu? Tem validade legal. E a partir do momento que você acessa o site, você está de acordo com isso daqui, Você vai se cadastrando ou não, tá? E aí, é aquele negócio, é, eu consigo burlar isso de uma forma legal, digamos assim, aí a gente já começa a entrar num, numa, num, num território meio cinza é, meio tá? Lembra que eu falei que, por exemplo, o webscraper.io, que é esse esse cara aqui que ele está usando ele tem uma versão free e tem uma versão paga, certo? Vamos ver aqui no preço, ó. Aqui, a versão free local, não sei o que. As versões pagas, você pode ver que ele tem ou escrito proxy, tá? Ou se a gente entrar no off parse. Vamos esse auto-parceiro diz proxy, de outra, outra palavra, assim, ver. Ah, Aqui, ó. Aqui ele já chama de IP Rotation, rotação de IP. O que, que é um proxy ou uma rotação de IP? É algo que mascara a sua origem, tá? Como que o site do MIT Review, ele consegue saber que eu sou a mesma pessoa que está acessando ali para ele conseguir é, bloquear. Ele consegue saber isso por conta do meu IP. Ele sabe quem eu sou por conta do meu IP, da onde que eu estou acessando. O que esse site fazem nas versões pagas dele é trocar esse IP de tempos em tempos. Então, ele pesquisa cinco vezes o mesmo IP, aí ele troca. Pesquisa mais cinco vezes, troca. Pesquisa mais cinco vezes e troca. E aí, ele não cai nesse, nesse paywall que acaba acontecendo aqui. Entendeu? Isso é legal? Se você for ver estritamente é legal. Mas você está né, burlando. Tem outra forma de burlar? Tem. É, tudo o que a gente acessa aqui é código HTML. Aquela pop-up lá, ela é um HTML também. Olha, aqui, ó. Isso daqui é um HTML. Se eu vir aqui em inspecionar, isso é um HTML. E se eu vir aqui, ó. Se eu for caminhando aqui. Eu consigo, por exemplo, deletar esse cara. Aí, ó. Eu editei o HTML e eu tirei aquilo lá. Tá vendo? Então, por programação, a gente consegue fazer isso também. Mas você fica, como eu disse, naquela gray area naquela área cinza de que é legal, não é legal, é, é correto, de, de é eticamente correto, não é? Tá? Então, tem essa questão também. Bom. Eu vou deixar isso daqui rodando. Oi. Só mais uma dúvida. O Gabriel colocou aqui, se Gabriel quiser abrir o microfone, ainda tem a ver com a questão dele sobre o uso das tags e tal. Então, só para a gente não avançar e, e ficar a dúvida. É, então, é uma uma besteirinha aqui que eu pensei depois que eu vi o vídeo dando exemplo da do Facebook, é que se você utiliza no Instagram, por exemplo, uma tag e você faz manualmente a seleção do material que você quer e salva esse material, aí você teria como entrar justamente com o robô para poder fazer a seleção desse material, como faria com sites, No caso, tu diz um filtro, aplicar um filtro dentro do material que tu coletou, é isso, Gabriel? Isso, vai estar tá tudo salvo né, no nosso, uhum. é, na nossa página do Instagram, e a gente usaria o robô dentro do que está salvo para a gente já, entendeu? Para facilitar, porque, por exemplo, eu tenho meses de dados salvos sobre vários temas, né? Então, funcionaria, Vitor, desse jeito? dados dado salvo, estão aonde? no próprio Instagram, a gente abre lá uma opção, no Facebook também tem essa opção, eu acho que até no Twitter, de você salvar o post, né? Então, ah, por sim. exemplo, entendeu? Sim, sim. Daria? Então, dá. É, contando que você tenha uma URL que te leve para aquele lugar, uma URL hum. base, você consegue fazer isso, entendeu? Massa, massa. Tranquilo, obrigado. Eu só acho que a opção do Instagram, essa de salvo, eu não ah, sei se ela está disponível na versão web, né? Eu acho que ela está no aplicativo, mas eu não sei aí, se ela está na versão web. Porque aí, se não está na versão web, talvez fique difícil você encontrar essa URL, né? Você tem que ver esse detalhe também, Gabriel. Você quer é do ah, Twitter tentar, tá, e ela, ela cria realmente, a do Twitter, ela cria um feed completo, como se fosse um... Uma linha do tempo normal do mural de alguma pessoa e aí você conseguiria selecionar facilmente. Agora, o do Instagram, eu particularmente confesso que eu não sei. Tu precisaria olhar isso, eu acho. É só, só para esclarecer caso alguém esteja também interessado né, nesse assunto, é dá para realmente salvar porque você bota pelo inspecionar elemento o, no próprio na própria web aí você acessa pela web como se estivesse acessando. É um aparelho, né, de celular. Só que, realmente, eu não sei se quando salva, se ele te dá a opção de entrar na lista. Aí fica prazer depois. Mas obrigado também, Paulo. Beleza. Tá. Bom, enquanto ele tá rodando ali, vamos para um caso real aqui que o... É, que o Léo ele me desafiou, tá? Esse daqui é o site... Do, de divulgação de pontos do TSE sobre as eleições, tá? E ele falou, bom, dá para a gente pegar os prefeitos e vereadores de Recife? Beleza. Então, esse daqui é o site inicial. Vejam esse URL aqui. Divulgação.tse.jus.br para divulga. Tá? Aí, vamos ver. É Nordeste. Porque em Nordeste, ele abriu uma pop-up. Aqui, ele mostra o botão só quando eu dou, só quando eu passo o mouse em cima. E aí, eu fiz aqui em candidatos. Percebam, aqui embaixo, aqui embaixo, ele vai aparecer a URL para que ele vai me mandar. Ó, a URL é barra divulga também. Ou seja, até esse momento, ele não está mudando a URL. Tá. Beleza, mas quando eu clico ali, olha só aqui, ele mudou o URL para mim, tá? Então, beleza, vamos ver qual que é a página que ele vai aparecer aqui, né? site do governo, a gente não tem a garantia de que vai ser muito rápido. Mas beleza, ele apareceu aqui, eu posso pesquisar Recife... Vou clicar. Vamos ver se você consegue. Aí, beleza. Ele me mandou para a página de Recife. Se eu abrir isso aqui numa outra página, ele vai me jogar para o mesmo lugar, tá? No caso aqui ele está pegando os prefeitos de Recife, tá? Ok. Então, vamos analisar essa página aqui. Eu tenho alguns dados dos prefeitos, os candidatos a prefeito aqui. Se eu vir aqui, eu consigo, por exemplo, ver vereadores também, tá? Os vereadores, eh, ele não tem paginação, ele traz tudo numa página só, então eu não tenho que me preocupar com paginação. Tá vendo? Bom, vamos voltar para o prefeito, tá? Ok, se está tudo numa página só, é simples, certo? Vamos criar um web para essa página aqui. É, criar um site map. Vou pegar essa URL aqui, colocar. Colocar TSE, perfeito. Tá? Beleza. Uh, tá. Disso aqui, eu posso pegar algumas informações que estão aqui ou eu posso clicar no nome do, do candidato para pegar mais informações. Então, vamos primeiro pegar informações que estão aqui. Então, eu posso, por exemplo, pegar o nome completo. Tá? Eu vou dizer que isso aqui é muito. Eu posso pegar também um número. Tudo isso eu tô pegando aqui da página que ele tá exibindo, tá? Tá, tá faltou um pouco aqui. Ele é múltiplo. E vamos pegar mais uma coisa aqui, que é a situação. Se ele tá definido, não definido. Vou que... pegar aqui a situação. Tá. Então, beleza. É, se a gente for olhar esse gráfico aqui, ele é bem simples ele tem o root e aí ele pega esses dados aqui certo beleza então vamos rodar isso daqui para ver como que ele funciona vou jogar aqui mandar ele dar um spray ele acessou a página fechou ali já que ele pega rapidinho e aqui ele trouxe os dados ah, tem alguns dados aqui que estão faltando, que estão, enfim... Isso daqui é coisa que a gente pode arrumar depois, tá? Mas vocês podem ver que eles conseguiu pegar os, os, os dados aqui, tá? Esses, essas outras probleminhas que deu é, é detalhe. Dá para arrumar. Mas aí, o que, que eu quero? Eu quero poder clicar no nome do candidato... Porque aí eu consigo, por exemplo, ver a ocupação dele. E aí eu consigo ver ah, quantos candidatos são advogados. Quantos advogados colocaram que eles são pastor. Qual que é a cor. né? Quantos candidatos se é, dizem brancos, negros, enfim. Qual é o, é o grau de instrução né, dos candidatos. Vocês podem ver que a URL é ela muda quando eu entro no candidato. Certo? Ela é diferente... Dessa URL aqui. Então, pelo que a gente aprendeu até esse momento, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é clicar, colocar um candidato link. Isso daqui é ser o tipo link. E eu selecionar todos esses links aqui colocar múltiplo. Certo? Então, tem aqui o candidato link. Aí eu entraria no nome do candidato. E eu poderia pegar... Vamos pegar a ocupação, só para ser mais rápido. Ocupação. Vou pegar a ocupação dele. Salvar. Beleza. Então, se eu for ver o meu gráfico, eu tenho o meu root, vou pegar o nome da situação naquela tabela inicial, e depois, quando é nessa página aqui, eu estou pegando só a ocupação dele. Tá? Vamos botar isso daqui para rodar. Bom, ele carregou a página e ele foi para aquela página inicial. Vocês perceberam isso? Ó, eu vou mandar ele fazer de novo. Ele foi para a página inicial desse site aqui, ó. Tá vendo? Se a gente clicar aqui em refresh, ó, e a gente for ver, ele até tentou pegar a ocupação, mas ficou nulo. E se a gente for ver o link, que ele pegou o candidato o link lá que eu mandei, ele foi para aquela página inicial, barra divulga. Ele não foi para esse link aqui. É alguma coisa estranha, né? Então, o que, que acontece nesse site aqui? Se a gente for analisar o, a forma como ele foi implementado, né? É, não tem como a gente capturar os dados de forma automática desse site. Por quê? Como que a gente consegue identificar isso? Tá? É uma forma muito simples. Se eu clicar aqui no Carlos, ele muda a URL e mostra essa URL aqui. Só que, lembra que se eu falei se eu passar o mouse em cima, ele vai aparecer aqui embaixo a URL que ele vai ir? Se eu colocar o mouse em cima de qualquer um desses caras aqui, ele vai para aquela URL barra de Google, que é o URL inicial. Aí você me pergunta, mas e como que ele está indo para a página quando você clica? Ele está indo porque a forma como esse site foi implementado é que quando alguém clica, esse Data Ng click. E... Ó, eu estou selecionando ali o cargo. Está vendo que ele está aqui? Data NG click. Isso daqui é um, um código. Ele falar quando clicar aqui, ele vai chamar isso daqui, ir para aquele dado e passar esse identificador aqui. Isso aqui é feito em programação. E aí o que ele faz? Ele pega essa informação, roda lá dentro do site e redireciona você para outra página. Tá? É, site que tem esse tipo de funcionalidade você não consegue coletar os dados. E aí ele dá esse erro de que ele volta para a parte inicial. Então, aqui, não importa o que a gente tem que fazer, a gente não vai conseguir fazer a coleta correta. Aí você me, pergunta, você me fala, mas, Victor, não tem como eu, como eu é, coletar mesmo? Né? Não tem nenhuma forma de eu coletar? Bom, na verdade, tem. Se você procurar em outra fonte. Aí eu pesquisei na internet... E eu achei que no Estadão, você consegue, é, você consegue pegar isso. No Estadão, ele tem as informações dos, é, dos candidatos. Então, aqui, por exemplo, eu posso mandar aparecer só os prefeitos. E aqui ele vai aparecer os prefeitos de Recife. Tá porque eu já selecionei aqui, e isso tem uma URL, tá vendo? Se eu for ver aqui, quando eu coloco o mouse em cima do link para ir no, no, desse Carlos ele aparece ali embaixo a URL também, então daqui do, eu não consigo pegar o do site do TSE, mas daqui eu consigo pegar, então vamos pegar isso daqui, tá? Agora a gente está numa parte que eu, eu mostrei para você meio que os caminhos felizes aí. Agora a gente vai ver onde começam a surgir alguns problemas, tá? Então, vamos criar aqui o sitemap para esse cara. Então, estadão, perfeito. perfeito. Tá. Vamos lá. Ok. Então, bem, vamos tentar primeiro capturar as informações que estão aqui, tá bom? Então, nessa tabela aqui, aí, a da gente clicar para ir no perfil. Bom, vamos lá, então. Eu quero, então, capturar o nome, número e partido, tá? Então, o nome, seleciona. E Eu posso fazer isso, que ele vai capturar todos os nomes para mim. Tá vendo? Vou clicar aqui em múltiplo. E aí você vai clicar aqui em Data Preview. Vou botar o done, beleza? Data preview. Ele está mostrando todos os nomes. Então ele está capturando os nomes. Beleza. Vou salvar. Aí eu vou pegar o número. Vou selecionar aqui os números. É múltiplo. Está mostrando os números. Sem problemas. Vamos capturar o partido. Vamos selecionar aqui Partidos. Beleza? Consegui pegar os partidos também. Ok. Se eu executar isso agora, tá? Ele abriu a página. E pegou aqui para mim os nomes dos partidos, tá? Novamente, ele tá meio estranho aqui um na frente do outro, mas a gente consegue arrumar. Isso não, não é problema. É, mas o que me interessa é entrar no perfil dele de fato. tá? Então, porque todas essas informações aqui, querendo ou não, eu consigo pegar no perfil também. Então não é mais fácil eu simplesmente entrar no perfil de cada um e aí eu já pego tudo no lugar só. Então eu vou deletar tudo com isso que eu fiz e vou pegar o perfil link. Eu vou pegar todos os links do perfil dele. Esse aqui é múltiplo. Se eu clicar aqui em Data Proview, ele está mostrando o link de cada prefeito. Então, beleza. Ele vai conseguir acessar cada link de cada prefeito. Vou salvar. Se eu mandar ele dar o downspread aqui, Vocês vão ver que ele pegou o link de cada um dele. Tá. Beleza. Então, peguei o link, aí eu posso entrar no perfil. No perfil tem um monte de informação. certo tá. Beleza. Então, vamos pegar aqui o nome. Então, basicamente é só vir aqui e clicar em nome. Se ele está aqui em data preview, ele está me trazendo o nome dele. Eu posso pegar, vamos ver, a ocupação. Eu queria pegar lá. Opa, opção. Então. Como é que ele está Normalmente, eu vou aqui em data preview. Ele está me trazendo. E vamos pegar mais alguma coisa? Vamos ver. Instrução. Grau de instrução. Se eu ver aqui, superior comprar. Beleza, não consigo pegar. Então, no meu gráfico aqui, eu tenho root, dentro de perfil, e eu estou pegando nome, ocupação e instrução. Ok, vamos rodar esse cara aqui, então. Vamos ver que ele vai é, pegar aqui na fase inicial e vai começar a entrar no perfil de cada um dos prefeitos, dos candidatos, e pegar as informações. Enquanto ele está fazendo isso, gente consegue ver aqui os dados. Né? Então, aqui, Beleza. Pegou o perfil, pegou o link. Opa, ele não conseguiu pegar nem nome, nem ocupação, nem inscrição desse primeiro. Tá nulo. Vamos ver os próximos. Bom, esse daqui ele conseguiu pegar superior completo. Vamos ver. Uh, superior completo de novo, que ele conseguiu pegar. Vamos esperar ele rodar de todo mundo. Vocês vão ver que ele só vai conseguir pegar advogados, superior completo e as pessoas que tenham o nome Carlos Antônio Gomes de Andrade Lima. Tá? Ele só vai conseguir pegar onde tem esse nome, onde tem exatamente esse grau de instrução e onde tem exatamente essa ocupação. Tá? Acho que ele deve estar finalizando aqui, o Carlos é o último, e aí ele vai acabar. Acabou. Aqui. Ó, vocês podem ver que o único que ele conseguiu pegar todos os vasos foi o do Carlos, que foi o que eu usei para treinar, para a configuração inicial dele. Ele já fala estranho, né? Por que, que aconteceu isso? Vamos olhar melhor como que a gente fez essa coleta? Tá? Vamos aqui no nome. Editar o nome. Se a gente olhar aqui no que quando eu seleciono aqui o nome, tá? Se a gente olhar o que ele coloca, ele pega aqui spam, título, não sei o quê, isso não importa muito. O que importa é que tá vendo que ele tem o nome do cara aqui nesse elemento. Se ele tem um nome nesse elemento em específico, quer dizer que ele só vai selecionar esse elemento. Se der uma pessoa com um nome diferente, ele não vai conseguir selecionar. Por quê? Eu sei que ele foi construído dessa forma, tá? Mas como eu disse, o, é, o spray ele é burro. Ele vai tentar reconhecer padrão. E o padrão que ele conhece é o padrão que tem esse nome específico. Bom... Se a gente for olhar aqui como que como está que implementada essa tabela, ele tem esse spam aqui, que não importa, tem esse título que eles colocaram e o nome que eles colocaram, as duas coisas iguais. Tem como a gente pegar essa informação, então? Tem. como eu vou vir aqui selecionar. Tá? E aí aqui, vocês podem ver que ele tem dois botões, P e C. C é de children, de filho. Então, se eu clicar aqui em C ele tiver um filho, algum, é, eu lembro que a HTML é, ele é hierárquico. Então, você tem elementos são pais e elementos são filhos. Se eu clicar em C, ele vai tentar achar os filhos. Se eu clicar em P, ele vai tentar achar o pai. Ou seja, o que está acima dele na hierarquia. Então, eu vou clicar aqui em P. E vocês podem ver que ele apareceu um monte de coisa aqui que não, não tem muito a ver. Mas não tem o nome do cara. Isso que é importante. Não tem o nome do cara. Se eu clicar aqui em Data Preview, vocês vão ver que ele está pegando o nome completo, Carlos, ou seja, ele está pegando todo esse texto aqui, ó. Certo? Essa é a forma que a gente vai conseguir pegar desse site. E em muitos sites, pode ter que seja assim. Tá? Beleza. Vamos alterar tudo para pegar dessa forma, então. Ó, ocupação. Vejo aqui que está novamente advogado, está aqui. Ou seja, ele só vai conseguir pegar a ocupação de onde seja o advogado. Vou clicar select. Vim aqui. Está mostrando advogado. Eu vou colocar para ir para o pai. Apareceu um monte de coisa não é advogado. Beleza. Se eu clicar em data pro view, ele vai dar ocupação advogado. Ok. Vamos deixar assim. E instrução a mesma coisa. Aqui ele está superior completo. Eu vou vir aqui em instrução. Mandar ele pegar o pai. Done. Ele vai trazer grau de instrução superior completo. E eu vou salvar. Aí agora eu vou mandar ele fazer o spray aqui, com essas novas modificações que a gente fez. E vocês vão ver que ele vai conseguir conectar todos os dados. Tá? Deixa eu executar alguns aqui. Ele já vai ver. Aqui. Ó, ele conseguiu pegar o nome, ocupação e a instrução. Só que você percebeu que aqui está o placeholder, tem assim, nome completo, tem a palavra ocupação e tem a palavra grau de instrução. Ah, mas aí você está coletando dados que você não precisa, né? Eu vou ter que fazer uma limpeza. Sim, você vai ter que fazer uma limpeza. Mas é muito fácil fazer essa limpeza no Excel. Entendeu? É, é muito difícil você fazer essa limpeza. Aí você me fala, mas Vitor, tem como... Então, eu coletar o dado já pronto, porque eu não fiz fazer essa limpeza? Tem, tem como. Vamos pegar aqui... Ó, eu vou copiar isso daqui, vou colocar num arquivo texto que eu tenho aqui no meu monitor. Só para a gente poder brincar com isso daqui, tá? É, e vamos voltar aqui para a edição do nosso caso. Ok. Esse primeiro aqui, ele tá com nome completo, cargo, não sei, que, não sei o que. Ou seja, eu quero ignorar essa primeira parte, que diz nome completo, e eu quero pegar só essa segunda parte aqui, que é o nome dele. Tem como fazer isso? Tem. Como que a gente faz? A gente usa esse campo, esse campo aqui chamado reject. Tá? E aí, reject é um negócio que assim, eu vou, eu vou com assim, dizer para vocês que não é uma coisa muito intuitiva e é uma coisa que você tem que aprender. Mas se eu colocar esse código aqui, e eu clicar aqui em Data Preview, vai dar errado, porque eu copiei errado, peraí. aí que eu copiei dar errado. hum hum é que pode o seu Bom, como que a gente cria esses códigos? Tá? Deixa eu mostrar esse mesmo. Existe um site que é esse aqui, porque a gente pode testar. Tá bom? Então, eu vou copiar aqui o texto que a gente quer pegar. Nome completo, Thiago, blá, blá, blá, blá. Ok. Aqui. Esse, esse, esse. Vocês podem ver aqui que eu estou pegando o nome completo Tiago de Oliveira E o Santos aqui ele não está pegando Mas ele vai pegar é, Como que eu estou fazendo isso? Mas se eu jogar aqui agora esse código está certo ó, Ele está pegando O nome certinho Está tá faltando o lima ali Mas é um, um detalhe só Eu vou salvar isso Ocupação. Ocupação tem que fazer? Tem também. Eu posso usar um código daquele ali para eu poder fazer isso também. Vou copiar aqui que eu deixei pronto. Eu já vou explicar o que é isso daqui. Deixa eu só arrumar aquele Deixa eu não usar barra mais aqui que eu não preciso. Aqui. Ocupação. Ele trouxe só advogado. Vamos lá em função eu também deixei pronto vou uh, deixar a na, na minha colinha uhum. Então, tudo minha aqui. Eu acho que eu não fiz inscrição. Eu acho que não. Mas tudo bem. Né? O que, que eu quero dizer aqui para vocês? Eu posso tentar fazer essa inscrição aqui? Posso? Vamos colocar esse texto aqui grau de instrução. Bom, se a gente olhar esse de cima aqui, eu poderia substituir aqui grau. Ele está ignorando o grau. D. Ele está ignorando o D. E aí eu preciso agora colocar instrução. Então, vou copiar isso daqui e botar instrução. Opa. Não deu certo, né? Ele tá pegando o O de instrução ainda. E tá faltando pegar uma parte aqui do fim, né? Vamos corrigir essa parte aqui do fim. Tá vendo que ele tá pegando o O aqui? Só que a instrução tá certinha. Por quê? Porque é, caracteres especiais, Cidilha e Acoba. Ele se confunde um pouco em pegar essas coisas. E vocês podem ver conforme for mais... Tem como eu fazer isso? Tem, tem como eu fazer. É, só que vocês conseguem ver que ele vai ficando cada vez mais complexo? Esse código aqui e é meio difícil de ler. Isso daqui? Isso daqui é basicamente uma programação. Quem quiser... É, investir um tempo em descobrir como funciona a Regex é uma coisa muito boa, mas eu acho que não compensa. A gente consegue pegar as informações é, um pouco melhores aqui, tá? Só por, por grau, por própria. Tá bom? Vou deletar esse cara aqui. Vou mandar ele fazer o scrape novamente. Tá? Ele vai fazer e vocês vão ver que Agora ele vai pegar a ocupação do nome completo de forma correta aqui. Tá? Ele tá pegando beleza. Só que eu tenho que saber esse negócio estranho aqui do reject. Compensa? Na minha opinião não compensa, compensa você? pegar os dados com um erro mesmo, depois retirar isso do Excel. Afinal, você sabe que vai ser sempre a mesma coisa. Nome completo ou grau de instrução. E aí você consegue excluir isso de todas as linhas do seu Excel de uma vez só. Você consegue fazer esse tratamento depois. Tá bom? Bom, beleza. Aí, um último, uma última coisa só. Se eu fosse pegar aqui, vereador. Tá? Vereador, beleza. Vocês podem ver aqui que ele tem um uma navegação e eu não sei quantos elementos tem essa navegação. Alguém sabe me dizer como que eu, qual das técnicas eu deveria usar para fazer essa navegação aqui que eu não sei quantos é, quantos itens tem? Alguém lembra? Aqui, eu vou usar a mesma coisa que a gente usou aqui, a técnica de recursão. Então, eu poderia usar uma recursão, que ele vai entrando em cada um desses, na paginação, e aí, dentro de cada página, eu posso capturar o nome e a ocupação. tá? Então, se eu tivesse capturado como do vereador, eu poderia capturar da mesma forma que a gente fez aqui no site do Nielsen hoje, usando a recursão, e aí usando esses truques aqui para poder pegar a informação do perfil de cada vereador. E aí depois, num pós processamento quando eu tiver tudo isso pronto, eu posso vir e é, excluir isso daqui da coluna de grau de instrução, excluir esse texto da mão completo e assim vai. Tá? Então, o web tem que não fazer ele perfeito, e que ele pegue todos os dados mim, prontinho, que eu não preciso fazer nada depois? Tem. Só que você vai ter que acabar aprendendo algumas coisas que nem sempre vai compensar, sabe? Pode ser mais complicado do que vale a pena. Sendo que já que a gente vai ter que colocar no Excel para processar, para analisar, para ver se está tudo certinho, acontece você fazer esse tipo de alteração lá. Tá? Bom. É. Eu vou disponibilizar para vocês é, tudo que a gente fez aqui hoje, mais esse do vereador, tá? Como que vocês vão conseguir ver isso daí, né? Se vocês verem aqui, eu posso é, selecionar esse daqui, que é o do prefeito, e eu posso exportar o site tá? E aí ele me mostra esse código. Se eu pegar esse código e colocar ele num editor de texto. ok, Tá? Eu vou só pegar esse texto aqui que eu vou colocar o nome. Eu posso vir aqui salvar. Só que eu tenho que colocar o tipo dele: JSON. Tá? E aí eu consigo salvar. Ah. Beleza, eu salvei. Agora eu quero importar para testar. Vamos porque eu disponibilize um arquivo para vocês. Beleza. Se eu vir aqui em sitemaps, create sitemaps, eu consigo criar ou importar um sitemap. Se eu clicar aqui em importar, ele vai falar, colhe aqui o código. Então, eu tenho, por exemplo, o código do vereador, da recursão do vereador aqui. Eu coloco aqui, eu vou digitar um título... Estadão vereador tá? E vou clicar aqui em corte. E aí, se vocês verem, agora ele vai aparecer aqui, ó, Estadão vereador Aqui eu tenho a página e o link. Se a gente ver aqui o grafo dele, ele é aquele grafo, grafo recursivo que eu mostrei para vocês mais cedo. E se a gente executar esse cara aqui, ele vai recursivamente tentando achar todas as páginas que tem aqui. Ó, página 9, 13. E aí ele vai indo até ele achar tudo. 17, tá vendo? Ele tá fazendo aquela colota recursiva. Então, vocês podem ver, assim, eu, eu vou disponibilizar para vocês isso, é muito fácil de você importar ali, é só copiar e colar, o que está dentro do arquivo, né, abre um arquivo de um editor de texto, copia e cola ali, e aí vocês conseguem executar e ver tudo o que eu fiz. Bom, é, já é 11h30, é, era isso que eu queria mostrar para vocês, eu acho que deu para... Ter uma ideia do, tanto do caminho feliz e o que, que a gente pode enfrentar por aí, quanto é, dos problemas que a gente pode acabar tendo, tá? E como que a gente consegue lidar com esses problemas no mundo real. A gente viu, por exemplo, um exemplo de site que, usando essa ferramenta que não tem como a gente é, retirar os dados, que é o site do, de divulgação de pontos do TFE por uma característica de como foi implementado aquele site, a gente viu também no site do MIT Review como funciona um paywall, e eu comentei com vocês que na versão grátis, geralmente desses web scrapers, esse paywall existe, e aí para você burlar, ele tem uma forma de você fazer isso programando, ou tem uma forma de você fazer isso usando um software, né? É, usando uma versão paga desses... É, esses webspakers, e a gente viu, então, como que a gente consegue lidar com algumas particularidades da implementação, olhando para os elementos pais e filhos, é, do que a gente está querendo do que a gente está querendo pegar, e depois fazer a limpeza disso, digamos, no, é, no, no Excel, por exemplo. Bom, é isso. É... Eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa é, que queria comentar. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa ou pedir alguma informação também? Quem tiver, fica à vontade. É, um, um momento é agora, mas né, Para tirar todas as dúvidas <risos> é. da, da aula... Maria tá agradecendo, Gabriel tá dizendo que tá ok. É, eu espero que dê para dê pegar um pouco, vocês vão ter acesso a gravação depois, né? Vai dar para olhar com mais calma, porque eu não, não... É pouco tempo, né, uma hora e meia para falar sobre tudo, né? Bem denso conteúdo e bem prático. Mas é, eu espero que ajude vocês e que... É, enfim... É, tenha sido um bom investimento de tempo de vocês assistindo aqui o meu webinar. Foi excelente. Foi excelente. Foi excelente. É... E acho que o Renato comentou, se não foi durante a aula passada, foi nas aulas de Pedro, que isso aí é um, é um caminho novo para a gente, que é da antropologia, que é das ciências humanas, porque às vezes a gente tem muito essa ideia do, do antropólogo como aquele que vai para uma praia deserta estilo Malinowski, né? Só com um caderninho na mão. E eu acho que talvez por isso a gente como antropólogo tenha se afastado um pouco dessas novas tecnologias. Então, é, é de fato um passo novo para muita gente é, e é preciso ter bastante atenção para como tudo está construindo esse tipo de coisa. Talvez demore um, um tantinho ainda para a gente pegar todas essas informações e, e conseguir absorver, né? Então, a gente realmente tem que rever uma, talvez duas vezes para conseguir executar tudo com maior perfeição, mas eu acho que a ideia, a sementinha está tá plantada e acho que a gente só vai conseguir realmente é, é, pegar isso tudo com a prática, né? Praticando, pegando esses exemplos dele e etc. e aplicando. É, eu, eu só teria uma você... é, é, é... Não, em relação ao site do, do, do TRL, do Pernambuco, tu falou que com essa ferramenta a gente não poderia acessar aqueles sites, é, aquelas informações. No caso, teria que saber um pouco mais sobre linguagem de programação para construir um script, etc. Dessa né? forma seria possível? Sim, com linguagem de programação é, porque, assim, se você perceber, é, no, no server que a gente usa aqui, não tem como eu simplesmente clicar num link por clicar. Na verdade, o que eu estou fazendo é copiar o URL, o endereço daquele link, e aí eu estou mandando ali para aquela URL. Eu não estou é, sendo um usuário que estou indo ali e clicando no botão, tá? É, e aí, sites que nem esse do TRE, eles precisam que seja um usuário que vá lá e clica. Ou seja, alguma coisa que emite um usuário e clica. Tá? É, com programação, se a gente for fazer isso, por exemplo, em Python, tem como a gente imitar que é uma pessoa clicando ali. E aí a gente conseguiria coletar. Mas é uma é uma limitação porque, assim, é é uma coisa bem complexa. E, assim, tem tantas formas de você fazer a mesma página web e é difícil de você conseguir né, fazer funcionar de todas as formas. Quem nunca entrou num site, sei lá, às vezes foi no computador da faculdade, que não tinha Google Chrome, só tinha o Internet Explorer. E aí você entra num site, o site fica tá tudo zoado, e aí aparece lá, ah, acesse com o Chrome, que aí vai ficar bem. É, por quê? Porque as coisas evoluem também, você ah, O próprio navegador ele fica obsoleto, entendeu? Então é difícil de você criar uma ferramenta grátis ainda, que nem essa, e conseguir dar esse suporte para funcionar para qualquer caso. Né? Entendi, entendi, perfeito. É, uma coisa só que eu queria comentar, é, vocês falaram que estão querendo fazer um próximo webinar com, ensinando o NBIVO. É, o NBIVO é uma ferramenta fantástica, eu usei no meu mestrado. É, mas também, assim, é uma ferramenta que tem muito recurso e para aprender tudo o recurso, para entender bastante, como o um professor meu de, de matemática dizia, bastante horas bunda para ficar mexendo, estudando e aprendendo. Mas é muito bom. Massa. Eu, eu acho também, não sei a sua opinião, já aproveitando, é, deixa... Você acha que talvez um módulo anterior de análise, tratamento e talvez um pouco mais de exercícios de, de web scrapping seriam mais interessantes do que pular logo para o Envivo? Assim, em termos didáticos para a turma, a sua opinião, posso Olha, eu acho que de web scraping o que tinha, eu já passei. O que tem uhum. que fazer é as pessoas tentarem fazer baterem a cabeça, porque vão bater cabeça. Vai chegar em momento que não vai conseguir fazer e aí vocês podem conversar entre si, pode mandar e-mail para mim que eu ajudo, tá? É... E aí consegue fazer as coisas tudo com a eu acho que uma talvez uma, um webinar que vocês poderiam fazer é um de tratamento de dados em Excel. Tá? Porque tem muita gente que não, não sabe, entendeu? E talvez nem usar Excel, usar o LibreOffice, ou usar o Google Docs, entendeu? Que são alternativas grátis, né? É, eu acho que isso seria interessante vocês terem antes do Envivo. Porque aí o Envivo, você tem que estar com os dados bonitinhos já para ele, para você só fazer a análise. Entendeu? Não tem que estar tratado. Perfeito, ótimo. A gente vai incorporar isso e pensar. Bom, é... Vitor, uma Oi. pergunta. Acho que uma pergunta, que eu estou em dúvida. É, todos esses sites que você fala, esses espaços, a gente, para baixar no computador, é, tem algum limite de memória, essas coisas que possam, algum impedimento Teria que ser um computador mais é, potente, talvez, ou não? Uhum. Então, é... num computador mais potente, você vai conseguir coletar as coisas mais rápido, tá? Mas não quer dizer que num computador lento, mais lento você não consiga fazer. Você vai conseguir fazer. Só que ele vai demorar mais. Ali tá? naquele, quando eu fazia a coleta ali, que eu colocava... Um, um segundo ou 500 milissegundos, eu coloquei isso porque no meu computador é um computador um pouquinho mais rápido, embora eu esteja gravando e fazendo a, a call aqui com vocês que já usam um pouco de processamento, né? É, mas vamos supor que você for usar em algum computador aí qualquer, é, que seja mais antigo, vai funcionar, você pode ser que você tenha que aumentar aqueles tempos ali para processar uma página a cada quatro segundos, por exemplo, entendeu? Mas ele consegue fazer assim. A vantagem desse, desse, tem outros web né? Mas a vantagem desse que eu mostrei para vocês e o motivo pelo qual eu escolhi esse daqui que é o webscraper.io é porque ele roda no navegador, no Google Chrome. Então, você tendo o navegador instalado no seu computador, ele vai rodar. Não importa qual, qual computador que seja. Massa. É, obrigado então pelo seu tempo, pela aula eu, eu achei a tudo tá bom. travou um pouco permita é acho que também acho que foi problema com a A conexão do Walter tá um pouco ruim talvez acho que mas o que ele queria fazer acho que fazer é Sim. só agradecer a Vita. É, realmente esse webinar contigo foi... Eu acho que era o que todo mundo estava esperando. A gente teve um outro lá com o Pedro. Estava todo mundo ansioso para botar a mão na massa. Eu acho que foi realmente o que eu tava estava esperando. É, para mim, foi até além do que eu estava esperando. Eu queria novamente agradecer é, a disponibilidade de Vitor. É, a presença também de todo mundo que veio para cá. Espero que todo mundo tenha conseguido é, é, entender um pouquinho mais e tenha é, plantado essa sementinha aí. É, e também queria é, agradecer a Walter, a Cleonardo a, a, e a Alex por possibilitar também a realização desse mini curso. Eu acho que é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, Walter? Acho que é a conexão voltou normal agora. Não, só isso mesmo. Muito obrigado, Vitor. Espero que seja um primeiro trabalho em conjunto e que no futuro a gente possa conversar melhor e desenvolver mais também essa aproximação com vocês, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo também aí né, ao Universo da Antropologia e obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. E é isso, gente. Beleza. Bom, obrigado pelo convite novamente, ah. gente. E boa sorte das, nos, nos exercícios que eu tenho certeza que vocês vão fazer e tentar replicar as coisas que eu fiz. vai dar, com, com o tempo dá certo. Podem ter certeza. Ô, Walter. É, esse módulo encerra aqui ou a gente tem outros encontros? Não, encerra aqui.